E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo Estamos aqui, olha só O Franklin malandro acabou de acordar aqui E olha só cara, a aparência dele Todos nós sabemos que o Franklin tem ali Acho que é 18, ele tá ali na, na, entre os 20 anos ali, né? eu acho, não, não tô lembrado mas acho que o Franklin ele tem entre 18 20 anos. Eu, eu, eu exa Existe essa informação da idade do Franklin, mas nesse momento aqui. Vocês podem confirmar aqui embaixo é, a, a idade do Franklin. Mas como você pode ver na aparência dele, ele está super, hiper velho, galera. Bom, deixa o seu like é importante. Comenta alguma coisa como a idade do Franklin. Mas se passou 40 anos eu ia colocar 50 e ia ficar muito velho mas 40 anos depois o Franklin acordou aqui galera deve ter acontecido algo com ele não sei, talvez tenha perdido a memória tenha caído e já imaginou uma pessoa dormir tanto tempo assim e acordar e como estará o mundo, né? Eu não sei se tem algum filme, provavelmente deve ter algum filme Que aborde esse assunto Mas imagina o mundo como vai estar daqui 30 a 50 anos Muita gente acha, né? Tem essa expectativa que a tecnologia, até porque ela avançou bastante é... O mundo esteja tecnológico Demais, com robôs, carros, voadores E etc Bom, pra gente não enrolar tanto Mano, eu estou pressentindo é, Uma situação não tão agradável Ó, Nossa, mano, o que, que é isso aqui, cara? Uma samambaias Meu Deus, você passou 40 anos Bom, se ele tem 20 Com 40 Ele teria hoje 80 anos de idade Né? Caraca, mano. Olha isso daqui, galera. Elo é Santos tem uns carros ali, mano. Cadê as pessoas? Caraca, o que que aconteceu, mano? Eu só tô vendo o mato, mano Caraca, Franklin 40 anos dormindo É Los Santos, galera Olha, mas, cara, mano Tá toda tomada por vegetação, cara Meu Deus do céu Onde tá as pessoas? Ah, pelo jeito tá sem energia Meu Deus, cara O mundo acabou, galera Já pensou, cara? Acordar e o mundo... Olha isso, mano O Santos totalmente tomada por vegetação e, e estamos no futuro, cara Olha os prédios Não sei se aquele carro tava funcionando Olha, tem um avião lá em cima Um avião? Me... Olha isso, mano. Deixa eu ver ali, galera. Olha o prédio caído ali, ó. Tá chovendo. Ih, um tanque de guerra. Será que houve uma guerra? Aí, ó. Será que houve algum confronto aqui, mano? Tem um... É, provavelmente sim, mano Como que aquele hospital ali ficou intacto Olha isso Prédio derrubado aqui, galera Caraca, o Franklin tá velhão, mano Olha isso Será que eu consigo é, aproximar aqui do rosto dele? Vou mostrar pra vocês aqui, mano Aí, ó Mano, é que fica, a água deixou um pouquinho mais, mais escuro ali o cabelo, mas o cabelo ele tá branco. E a barbona, né? Vamos ali, velho, para ver o que aconteceu. Tem uns veículos aqui, ó. Mas não tem ninguém, mano. É que essa cidade virou uma cidade fantasma? Ah, um ônibus ali, ó. Olha isso, cara! Bom, é... esse vídeo aqui é um vídeo parecido que eu fiz com o Michael, não sei se vocês estão lembrados aí que eu postei recentemente Eu iria fazer aquela ceninha ali de início, eu já tava pensando em fazer esse vídeo há um tempo Mas aconteceu algo triste aqui na família, galera, eu resolvi não fazer, tá ligado? E... Por isso que eu comecei o vídeo ali já com o Franklin, é... velhão, entendeu? Mas não tentar simular ali o.. O.. O que fez ele dormir há tanto tempo. Mas se você pegar aí o vídeo do Michael, você vai entender mais ou menos o momento. Olha, tem um carro ali, ei, ei, ei. Que isso, cara? Que isso? que que tá acontecendo aqui, cara? Mano, que loucura! Será que eu tenho um sonho? O, San... o Franklin deve estar num sonho, galera. Olha Los Santos, mano. Olha como tá Los Santos. Isso aqui deve ser um sonho. Então não quis simular ali, galera. É... Nesse momento, tá? Mas enfim. Não vou entrar em detalhes. Cara, eu quero ver esse prédio aqui, cara. Será que a gente consegue ir pra um lugar alto aqui? Mas era é o Franklin com tentinha. Bom, como eu disse para vocês no início do vídeo, é... E tem um paraquedas aqui, mano. Olha isso. Provavelmente foi uma war aqui que aconteceu na cidade. Deixou ela assim, mas se passou 80 anos, a vegetação tomou conta de tudo. É, muitos de vocês falaram nos comentários, né? Que aquele vídeo que eu postei do Michael Lembrava muito ali Fazia referência, né? Lembrava, na verdade É... O Walking Dead, né? Que o... O Rick, ele sofre Né? Aquela... Aquele problema lá na, com a polícia ali No começo Inclusive o Walking Dead e acabou, né? Eu parei ali na... Nossa, eu parei naquela temporada depois ali que apareceu o... o... Nossa, cara, vou esquecer. O cara daqui tem a Lucille lá. Eu sou eu era muito fã de Walking Dead, tá ligado? Eu assisti... Há 12 anos atrás já conheci a série. Já... E comprei até alguns... Uns HQs da, da, da, do Walking Dead e acabou, né? Mas ficou muito ruim, cara. Ficou muito ruim Bom, deu um corte ali, acabei caindo da altura aí. e. E. partido. Ó, eu tirei a barba aqui, a barba, galera. Cara, ele o Franklin não tá aparecendo. Ó. Tá mais velho, né? Mas se colocar a Bárbara... A barba. A bárbara. <risos> a barba fica. Fica mais com a impressão de mais velho ainda. Mas não tá Ele não tá parecendo. Eu esqueci o nome, eu não sei se é o.. O nome daquele ator que fez o jungle lá, que. E.. Como é que é o nome dele, cara? Não é, o... é o Morgan Freeman? Não é o Morgan Freeman que fez, cara. Acho que a Samuel é Samuel L. Jackson, né? Que fez o do jungle. Não tá parecendo ele, né, mano? Não tá, tá parecendo? O cabelo branco assim? Vou colocar a barba aqui. Ah, essa, essa barba aqui fica legal, assim, com o cabelo mais baixo, mas tá branquinho, mano. Velhão. Mas olha só, galera, Los Santos, mano. Caraca, e é tipo, a vegetação vai muito longe, cara. Eu tinha gravado isso aqui faz um tempo. Mas eu não tinha feito com essa pegada aqui, não, mano. Mas olha isso, cara. Eu adoro esses cenários assim. É. Pós-apocalíptico, tipo Sou muito fã de The Last of Us por isso, cara E eles conseguem retratar bem Né, O é um mundo Colapsado, né Olha isso, cara Ali é o Amazing, ó Ali é o Amazing Bank O prédio mais alto aí Do GTA V Olha ah, ele ali, ó E tá lá o prédio um caído, ó. ó O prédio caído ali, ó mas, cara, isso aqui é muito, muito, muito da hora, velho. Olha isso, mano. Ó. Vamos aqui pro meio. Ó, o, o centro aqui é... Ó. O centro aqui é bem mais... Bem mais top. Mas é isso, galera. Eu é, queria fazer um vídeo melhorzinho aí, né? Mas, enfim... Espero que vocês tenham gostado. Gostou, clica no gostei. E é isso, cara. Vou ficando por aqui. Deixa o seu like aí. Comenta aí o que você acha. Aí, ó, A barba é bem branquinha, mano, ó. O Franklin tá velhão, mano. Que louco. Velhão mesmo. Comenta aí o que você achou. Clica no gostei. Tamo junto. Valeu. E fui.